diretamente do top, da 11ª edição do Top Ciência. Eu estou agora com o Eduardo Leduc, que é vice-presidente para a Unidade de Proteção e Cultivos da BASF. Então, Eduardo, me conta um pouquinho sobre o evento, a 11 edição, o que vocês estão trazendo aqui para o público? Estamos na 11ª edição do Top Ciência, aqui em Campinas, com aproximadamente 500 pesquisadores de todas as partes do Brasil participando e discutindo a necessidade de inovação, quais são as prioridades em termos de inovação para a agricultura brasileira, para que o país continue avançando. É, no controle de pragas, controle de doenças, associando com outras tecnologias que existem hoje disponíveis para que a gente possa cada vez mais ter uma produção de alimento, um Brasil mais produtivo e com mais sustentabilidade na agricultura também. Ledo, que ontem uh, tu comentaste na tua apresentação sobre a interação do, da ciência com o clima, como que a base vem para ajudar o produtor rural com essas duas questões? Na verdade, nós estamos produzindo alimentos uh, num país em condições tropicais, onde a dinâmica de pragas invasoras ela é muito acelerada, novas pragas, resistência dos insetos e das doenças ervas daninhas aos produtos atuais também. Isso faz com que a gente precise ter mais ferramentas complementares para possibilitar o um manejo integrado é, destes problemas que o agricultor enfrenta no campo. E as, as previsibilidades, as ferramentas que monitoram o clima, condições ideais para, para o surgimento é, destes problemas são ferramentas aliadas ao engenheiro agrônomo na hora de fazer a recomendação. com isso você consegue monitorar quais são as condições mais propícias ao aparecimento de determinada doença, por exemplo então você consegue aplicar o produto também de forma preventiva antes que ele cause danos econômicos e que seja então a, que permita com que a lavoura é, cresça sem o impacto negativo destas pragas aumentando a produtividade. Para finalizar, falando um pouco sobre a empresa e próximos anos, a gente teve anúncio de um novo produto, diversas novidades na questão digital também. Como é que se vê a para nos próximos anos auxiliando agricultor? Nós somos uma empresa de inovação, estamos acelerando a disponibilização de novas moléculas para o mercado brasileiro. É, temos uma equipe bastante forte de pesquisa e de desenvolvimento local e a cada ano fazemos, lança, fazemos lançamentos, trazemos produtos que vão de encontro às necessidades de uma agricultura moderna, uma agricultura sustentável. E neste evento falamos de fungicidas, falamos de inseticidas que vão com certeza aliar o produtor de café, o produtor de soja, por exemplo, a terem mais ferramentas para lidar com os problemas do campo. Correto. Eu conversei com o Eduardo Leduc, que é vice-presidente para a Unidade de Proteção e Cultivos da BASF. Aline Merladete, para o portal AgroLink.